Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e hoje eu quero falar rapidamente, um resumo em cores, do que é a salvação, do que é o plano de Jesus para nós, de qual é a história da humanidade resumida. E eu vou usar esse mini caderninho que minha melhor amiga me arrumou e a gente ensina para as crianças, só que eu acho que é tão profundo que é, serve para qualquer pessoa. Pois bem, vamos começar? No início, o amarelinho, só existe a glória de Deus. Tudo era brilhante e glorioso, e existia ali um Senhor amoroso, cheio de poder, de graça. A filosofia até chama de motor imóvel, mas isso é um assunto para outro dia. <risos> então, no início, existia a luz do Senhor e a glória, e tudo era lindo demais. Então, ele vai e escolhe fazer pessoas para que fossem companhias dele. Não somente anjos, porque anjos fazem tudo que o Senhor deseja, mas pessoas que têm um livre-arbítrio, que possam escolher, que possam pensar sozinha, mas que sejam a imagem e semelhança do Senhor através do Espírito. Então, se inicia ali a história de Adão e Eva, os homens, as pessoas na terra que o Senhor faz, e eles andavam juntos e ficavam juntos. Só que veio o pecado. Através da dúvida de que a vontade do Senhor é melhor do que para nós ou não, uma cobra chega diante de Adão e Eve e fala, será que o que Deus quer para vocês realmente é o melhor? Será que isso disse que vai ser bom e perfeito? É realmente tudo que vocês podem ter? E começa a colocar dúvidas na cabeça deles. Então eles acabam comendo do fruto que Deus falou que não era para comer, que é o fruto do bem e do mal. Naquela, naquele momento eles viviam num jardim maravilhoso, existia uma árvore incrível lá no meio chamada Árvore da Vida, e essa árvore dava vida eterna e abundância e cheia de saúde e felicidade mesmo e existia essa outra árvore do conhecimento do bem e do mal onde Deus falou, não comam dessa árvore, come de tudo faz tudo, empina a motoca no ornitorrinco, sabe? vai brincar de dominó com rinoceronte mas não come dessa árvore que não vai fazer bem pra vocês, e o que o diabo faz é justamente falar assim, será que realmente não vai fazer bem? Será que Deus é tão bonzinho assim? Será que ele não tá com medo de você ser igual a ele? Come, larga de ser besta. E eles acabaram comendo. E isso foi o primeiro pecado, a primeira desobediência, a primeira decisão humana de ir contra a vontade de Deus. E isso trouxe tristeza, trouxe morte, trouxe destruição, trouxe a separação do homem de Deus. Agora ele já não podia mais desfrutar desse caminho onde Deus estava. Só que o pai é justo. Então, o que ele faz? Através da cor vermelha, a gente representa o sacrifício de Jesus na cruz. Essa separação que foi ocasionada pelo pecado entre a desobediência e a dúvida de que a vontade de Deus era a melhor coisa para nós, aconteceu por causa de um homem, representado por Adão. Então, Deus entende que se... Por um homem, toda a humanidade foi condenada ao pecado, então por um homem, toda a humanidade será salva. E sai da sua glória, envia seu único filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, derramar o seu sangue. Por essas pessoas, para que a gente pudesse se reconectar com o Senhor, através da fé. A fé de que Ele era o nosso Pai. Então, Jesus, diferente do que o diabo falou e diferente da decisão de Adão, Ele faz somente o que Deus manda, Ele faz somente o que o Pai pede, Ele faz somente e fala somente a vontade do Pai. E isso faz com que Ele seja o Cordeiro perfeito. Então, Ele se sacrifica por nós, no nosso lugar. Se faz pecado no nosso lugar, se faz maldição no nosso lugar, para que através dEle a gente possa receber a graça do Senhor. Então, Jesus Cristo derrama seu sangue e pela fé agora... Nós podemos ser limpos e puros, no branquinho, tá vendo? Nós podemos ser limpos e puros e santificados novamente. Ser santo não é não ter problema, não é não pecar. Ser santo é ser cheio da presença do único Espírito que é santo o Espírito Santo. Então, para ser santo, você tem que receber a Cristo. É, o santo agora já não é mais aquele que não faz coisas erradas, porque todo mundo faz. Muitas pessoas não leem a Bíblia e acham que é uma história de várias pessoas que tiveram vidas perfeitas. Coleguinha, vai ler. Só tem um homem perfeito na Bíblia que chama Jesus. Então, a partir do momento que você aceita o sangue de Jesus sobre você, você é limpo, purificado, você é salvo. E agora, aquele sangue, aquele pecado que veio sobre você... Vai te levar a um novo jardim, a um novo verde, a uma novidade de vida. Esse novo jardim são os novos céus e novas terras que a Bíblia diz que vão acontecer. O lugar onde a glória de Deus vai reinar novamente. Onde não vai ter doença de novo, onde não vai ter perseguição de novo, onde não vai ter... É... Nada que nos magoe, nos machuque, nos separe de Deus, porque nós estaremos de novo com Ele, num ambiente de novo criado por Ele, mas agora santificados e justificados pelo sangue de Jesus, para, mais uma vez, vivermos a glória. Amém? Que o Senhor te favoreça.